Receita de mousse de chocolate para diabéticos Esta receita de mousse de chocolate e abacate, além de ser fácil de fazer, é uma ótima opção de sobremesa para diabéticos Pois não tem açúcar e nem gordura saturada Além disso, este mousse de chocolate e abacate tem 182 calorias por cada porção de 100 gramas E é uma excelente alternativa à receita tradicional, que pode ser também utilizada por vegetarianos porque não tem ovos e nem leite. Vamos aos ingredientes. um abacate maduro, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de mel, 2 colheres de chá de canela em pó e uma pintada de sal. Modo de preparo. Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar um creme homogêneo. Coloque em taças separadas e leve à geladeira durante 2 horas. Esta receita de mousse de chocolate meio amargo e abacate saudável é também rica em antioxidantes, contribuindo para a saúde cardiovascular. No entanto, não se deve comer mais do que uma taça desse mousse por semana. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique no gostei e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para estar sempre recebendo nossas atualizações. Até a próxima!